Olá, mais uma sexta-feira chegando e hoje com o nosso programa na Catarina Show, com um convidado bem polêmico aqui no nosso programa, é uma pessoa muito conhecida principalmente no interior da nossa cidade de Mafra, principalmente assim, falando mais da localidade de Bela Vista do Sul, ele é pastor, ele faz móveis, ele, ele é radialista aqui na nossa Rádio Difusora Rio Negro, que é o Mano. Tudo bem, Mano? Tudo bem, você? Mano, você vieram, a família de vocês é muito conhecida na cidade. Sim. É, por que, que você acha assim que vocês são conhecidos assim? Eu acho que pela polêmica, né? Eu trabalhei, a gente veio para cá com o Bodanés lá nos anos de 72, e a gente sempre foi muito radical nas propriedades rurais, de defender o patrão, defender a empresa. E depois, quase que a minha vida toda trabalhando com o doutor Carlinhos. Então, sempre fui bastante polêmico em algumas coisas. Por isso, nós nos tornamos bem conhecidos. É, mano, mas é, além disso, eu trabalho. Você trabalhou assim? Com, com quantos anos você começou a trabalhar mano? Ah, Ana, eu não tive, não lembro de infância. Eu tenho lá em casa uma enxada pequenininha. Eu só me lembro de trabalhar. Desde os meus 6, 7 anos vendia pastel lá em Crevelândia. ia para a escola de tarde saía vender pastel para arrumar uns trocos para minha mãe, para ajudar, e sempre na lida de campo, sempre sempre no meio rural. E você é dos irmãos assim, é o mais velho, como é que o tá? O mais, é mais velho. Você mais é o mais velho, velho, dos, o mais dos, velho dos, dos irmãos. É? Mano, e você então começou assim, vendendo em rua, daí vieram para a cidade de Mafra, na, na agricultura, você trabalhou quantos anos na agricultura? Na agricultura, da agricultura, na verdade, até hoje eu não saí, definitivamente, né? Eu vim lá na Fazenda do Bodanese quando criança, for, considero o seu Laíris com a Dona Nena os meu segundo pai, Sou Laíres, hoje falecido. Morei dentro da casa deles, ajudei eles a criar o Júnior e a Carla, sempre trabalhando na lavoura e no campo. Aham, uhum. e depois disso, mano? Depois disso, eu vim jovem para cá, solteiro, trabalhar com o Nardes, o Dr. Valmor Nardes, a manda do Dr. Carlinhos. Fiquei lá na fazendinha fazendo umas duas safras de feijão. E aí, desde os anos 80, sempre com o Dr. Carlinhos. Trabalhando né, de encarregado. É, eu fui o administrador rural dele por alguns anos. Depois, quando nós abrimos o restaurante Cambará, eu passei cuidado do restaurante, mas também trabalhava com ele, que aí o meu irmão, o Milton, passou a ser o administrador do, da fazenda do Dr. Carlinhos. É, mano, o pessoal saía aqui da cidade para ir lá comer no seu restaurante. Muitas vezes, eu me lembro que eu era bem jovem... E tinha minha turminha, daí o pessoal quando a gente sabia, ah, os meninos estão lá no, no restaurante, o pessoal ia muito comer lá, porque comida caseira, mano. É, o nosso restaurante foi, foi único, né? Inclusive a revista Quatro Rodas queria patentear o restaurante, eu não entendia nada disso na época... Tocamos o um restaurante há 20 anos, fizemos um vínculo de amizade fantástico no Brasil inteiro, principalmente no sul do Brasil, e deixamos um legado aqui na região de comida boa. Hoje existem vários, inclusive o Mendonça de São Bento, quem estiver ouvindo pode chegar lá e perguntar para o Mendonça de onde foi que ele tirou aquele restaurante. Ele veio passear no Cambará, numa noite, numa cavalgada, esteve lá, conheceu o nosso jeito e lá ele fez o Mendonça de São Bento. Mano, é essa cultura gaúcha, como vocês vieram do Rio Grande do Sul, o pai de vocês que continuou com essa cultura? Porque a gente sabe que você foi até locutor de rodeio. Sim, por muitos anos também. É, a gente se envolvia muito com o rodeio, no tempo do Dr Carlinhos, lidava no campo, com cavalo, mas no tempo dos rodeios, né, dos rodeios bom rodeio de gado, rodeio de família... Sabe, naquele tempo, eu narrei muito rodeio no Paraná, parte Parque de São Paulo, no Rio Grande do Sul. Narrei rodeio uns quase que 20 anos. Mano, você se, assim, com toda a tua história, tem algo, assim, que você achou, assim, que você poderia ter feito melhor? Algo que te marcou? Ou algo que te deixou muito feliz que você fez? Olha, eu não me arrependo de nada, sabe? De algumas coisas a gente se arrepende. Mas eu acho que a vida reserva para a gente aquilo que está preparado e aquilo que a gente busca. Eu acho assim que o tempo do rodeio... Hoje eu não ia viver esse mundo. Hoje não, do jeito que é. Mas foi um tempo muito bom também. O rodeio acabou me levando para o restaurante, que acabou... foi onde a gente criou os nossos filhos. Também foi bom. Eu não tenho assim... Quantos anos está casado? Estamos casados com a dona e vamos fazer 34 anos de casado. 34 anos? E é. quantos filhos? Nós, eu com a Lisete tenho dois, o Andrei e o Lucas. E com a minha ex-companheira, a Silvileia Medeiros, eu tenho a nossa querida filha, Janaína. Ah, tem três filhos? Três filhos é, biológicos. E aí eu tenho os meus adotivos, eu tenho vários filhos. Que, que me chamam de pai, filhas... E você, depois de tudo isso que aconteceu na tua vida, você veio para o lado religioso? Eu vim para lado, o lado religioso foi o que salvou a minha vida, na verdade. Eu tinha do meu pai o gostar demais de mulheres, sabe? Eu gostava demais de mulheres. E isso me causou um dano lá no início do meu relacionamento. E quando me encontrei com Deus de verdade, depois fui fazer teologia, isso foi o grande, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu cuido de pessoas, as pessoas cuidam de mim, maravilhoso isso. Mano, é, você tem uma igreja, o que a gente diria lá? Nós lá? temos uma comunidade evangélica, eu venho de uma formação luterana, depois nós fundamos a Igreja Fonte de Vida, com os pastores que eram pastores luteranos, que se tornou uma grande igreja, foi bênção na minha vida a Igreja Luterana aqui de Rio Negro, foi uma grande benção para mim, e depois a Fonte de Vida. Mas eu me abastei das grandes denominações. Hoje nós nos reunimos nas casas, lá em casa no galpão, fazemos uma boia, fazemos uma oração, visitamos pessoas, esse é o meu trabalho pastoral. Mano, é, eu já estive na tua casa, já fui no teu aniversário. E eu noto, assim, que a amizade que você tem, você com a Lisete, é assim um, algo assim que a gente vê que as pessoas têm um carinho muito grande. Além da receptividade que, olha... Eu, a gente sempre tá indo na casa das pessoas, assim, mas o carinho que vocês recebem as pessoas é como se fosse da família de vocês. E a comida, meu Deus do céu, tô me lembrando, eu gosto de repolho, tipo uma saladinha <risos> de repolho que eu adoro, deu de meio cedinho, e fora o churrasco, a cultura gaúcha que você faz, as, é, sempre amigos de vários músicos, a gente vê que não é uma coisa só aqui da nossa cidade, vem músicos de fora Sim. aqui contemplar. E além disso, você faz às vezes no Facebook, ao vivo com os músicos, mano. É, lá em casa, quase todo domingo, né, a gente se reúne, o pessoal vai lá, vem o pessoal de fora, tem música, né, que é uma coisa que eu preservo. Às vezes o pessoal fala, ah, mas um pastor que gosta de música secular, música mundana, não, dependa da música. Sabe, as nossas músicas, tanto é que as músicas que eu rodo no programa é música para a família ouvir, pros filhos ouvir, pros meus netos, para minhas netas escutarem. Mano, e me diga uma coisa, agora vamos falar de outra coisa. É tanta coisa, mano, que eu tenho que falar, né? Tanta coisa que o Mano já fez e tá fazendo. Tem a Rádio Difusora de Rio Negro, que o Mano tem o programa. Quais são os dias da semana, mano, e o horário? Todo sábado das 5 às 7 e meia da manhã, o programa Ode Casa na Difusora. E que tipo de música que toca, mano? Música gaúcha. Mas a música... Tem muitos artistas gaúchos que eu não rodo, inclusive. É? Por é. quê, mano? Porque tem que ser música a música. Nativista. Como eu disse, não, só, não a nativa, só a música nativa. Uma música que você possa colocar uma criança na pré-adolescência ouvir. Sem pornografia, sem palavra chula. É essa música que nós uhum. levamos. E está sendo, pelo que dizem, um grande sucesso o programa. Mano, e fora isso, essa semana, isso que eu achei muito importante trazer você aqui, que você está fabricando móveis rústicos. É, eu sempre trabalhei também no tempo do Cambará, eu inclusive viajava, vendia muito móveis no interior de São Paulo, no Paraná, fazia feiras. Cheguei a fazer expo em gás, polondrina, grandes feiras, com os móveis que a gente fazia ali no Cambará. Só quem não sabia era o povo do Rio Mafra. Mas eu já trabalhei com rústico, rústico, com acabamento, muitos anos. Aí dei uma aliviada e agora eu estou fazendo isso. É, serviço de carpe, carpintaria que a gente falaria. É, o meu, o, eu, dificilmente eu trabalhava fora. Sempre fiz coisa para mim os móveis, para terceiros, claro. Mas agora, de uns tempos para cá, tenho feito obras fora. né? Fiz uma obra ali na fazenda do Jango, para o Cuco, ali do seu Joãozinho Zimmermann, um galpão maravilhoso. E agora estou concluindo um salão de festa numa fazenda aqui em Rio Negro, onde eu estou fazendo todo o galpão e todos os móveis. Eu vou lá e faço os móveis lá no local, todo em madeira. E quem tiver interesse? É, procurar a gente se a gente tiver tempo. Inclusive eu vou para o Rio Grande agora em maio e, maio e junho. Eu vou fazer um, uma obra lá no, na costa da Argentina, em Mal. Vou fazer um galpão todo mobiliado, rústico, lá numa fazenda. Mas, mano, qual é o teu contato, se quem quiser entrar em contato com você? Olha, na rede social vai encontrar Luiz Carlos Antunes, é, através do meu telefone também, ligando na rádio. É fácil de encontrar o mano, senão ali na Bela Vista, né? É na Bela Vista. Você passa a curva ali da Bela Vista? É, bem em frente ao colégio, do lado direito, o único sítio que tem ali. Sempre se vai ver uma bandeira verde e amarela tribulando na frente <risos> da minha casa, ali é meu minha morada. Mano, e para finalizar, por que o que um Mano nunca entrou na política? Sempre questiona, sempre dá sua opinião, mas chega e não, não vi o um Mano candidato. Porque eu sempre acreditei, trabalhei em várias campanhas políticas, inclusive viajei com o senador Jorge Bornhausen na campanha de governador dele, trabalhei com grandes políticos aqui no Paraná, com o Álvaro Dias, trabalhei, que eu digo, pedindo voto. Nunca trabalhei pedi, trabalhando como funcionário público, com, com um cargo comissionado, para eles, no caso. Porém, eu, acredito, eu acreditava que o político dizia algo para mim, dentro da minha casa, tomando o chimarrão, olhando no meu olho, e aquilo ele iria fazer. Mas todos absolutamente todos, depois que sentam no poder, que ganham a eleição, com algumas exceções, não fazem nada daquilo e nos decepcionam. Mas eu sempre cobro, sou muito ativo, odeio essa corrupção política, tenho até processos por chamar corrupto de corrupto, mas é o meu jeito de ser. Não e não pensa no futuro? Político, não, não, não, não, não. Não, não. não só, não, só oro bastidores. muito pelo nosso país, para que... Sabe que o nosso país tem a paz, que o nosso povo tem a paz, principalmente política, só isso. Mas então, mano, muito obrigada por ter aceito ter participado aqui no nosso programa. É, espero que, que, que eu falei tudo certinho. Sim. <risos> não, mano. É que você não tenha, né? Que eu, que eu tenha a ideia era fazer uma homenagem aqui a você, como a gente sempre, o nosso programa é sempre para destacar as pessoas que passaram por várias, tipo assim, às vezes, estiveram lá em cima, estiveram lá embaixo, ou que começaram a empreender depois de mais velho, ou com histórias, assim, da, da nossa e, região. Inclusive, agora no inverno, nós vamos fazer algumas, algumas refeições lá no sítio, com agendamento, como a gente fazia no Cambará, não, direto, assim, mas lá uma vez por mês, com música, e a gente vai anunciar isso. Isso aí, Manu, daí vamos, vamos divulgar. tá juntos. Tanta joia. Muito obrigada, mano. Obrigado. Eu quero só terminar agradecendo muito a minha querida esposa Lizete, <risos> aos meus filhos, ao Andrei, o Lucas e a Janaína, a todos os meus netos e netas, e aos meus filhos e filhas assim do coração, né? Os biológicos são os três, e principalmente a minha esposa Lizete, que tem estado junto comigo, me ajudado. Hum, eu sou muito grato a Deus pela minha família e pela minha esposa. Obrigada, Mano. Até a próxima sexta.